Ó, oh, amor, você ligou e desligou. Eu vou pegar um volvo. FH. FH. É um volvo. 460. É. Gambiar. Rosa gambiarra, hein? Gambiarra de profissional, tem que ser perfeito. É? perfeito. Tem que... Vamos ver seu serviço aí, Batista. Ó oh, rapaz, top! Isso. Aí faz a telinha aqui, né? Isso. Um show que de bola. Que ótimo. Então aqui é só para mostrar um pouquinho do serviço do batista, que, é, que fez aquele é, lugar lá para a gente colocar o botijão de gás. E vocês viram que eu fiz um encanamento também, né? Então eu utilizei esse tubo de PVC para poder encobrir o tubo normal, a mangueira normal, padrão do imetro que a gente usa na, nas instalações de gás. Mas para dar uma proteção maior a gente utilizou o tubo de PVC normal de 3 quartos. E aí depois só fazer uma etiquetagem nele, né? Pra dizer que ali passa uma tubulação de gás e tá tudo certo. Então é isso. Então mais uma mesmo de férias, segurança na veia, caçando perigos e riscos aí. <risos> é nóis. Batista ó, ficou top, viu? Esse aqui é o é o cara. <risos> Trabalha com, com pintura, com civil, faz tudo, né Batista? Severino faz tudo. <risos> aqui, ó, mais, um, mais uma arte aqui do, do Batista. Tá vendo a trepadeira na parede? A gente economiza, não precisa pintar, mas precisa de alguém que dê esse acabamento. E o Batista fez isso. Ele faz isso o tempo todo. Há muito tempo atrás, meu pai abriu a cordeira e eu pequenininha cantava. E aí tinha muita gente a assistir. Nesse canto aqui, gato. Ali. Ali. Posto, Cada pedaço, uma história. A, a gente própria, vai fazer isso casa, contando essa história. A senhora prediteriana que chamava Adélia. Beleza. E ela recebia... Vamos contando as histórias, né, amor? Aqui, ó. A... Hoje. Olha, gente, aqui já foi a Caixa Econômica Federal e aqui em Piaí. Você lembra disso, Simão? A Ancida e Maria também, que segue nos meus vídeos. Caixa Econômica foi aqui, ó. Aqui, o bairro do Abdala. Bair bairro do Abdala não, a loja. Loja Abdala. É isso aí.